CAPÍTULO 26 DESESPERO INCONTROLADO Extenuada, depois de tantos golpes aplicados do Valdemar, voltei a minha atenção ao que se passava ao redor. Pessoas despreparadas diante do desagradável episódio procuravam chamar a polícia, o resgate e até mesmo um médico cujo consultório não distava muito da residência do Valdemar. Fora ainda algumas senhoras que se sentiam mal ao divisar o cadáver, tendo de ser atendidas pelos vizinhos envolvidos no drama. Os procedimentos foram demorados. Por isso, Valdo e meus dois colegas se retiraram em busca dos seus desafetos. Por determinação do líder... Fiquei para acompanhar integralmente o processo e, com isso, aprender um pouco mais. Para mim, a satisfação que se tornar integral até certo ponto passou a se transformar em algo enfadonho e sem sentido, principalmente por ficar ouvindo meu ex-marido bradar seguidamente pela dor que sentia, pedindo socorro sem qualquer chance de refrigério. Acompanhei o corpo até que estivesse preparado para o velório, quando surgiu a Laura com atitudes falseadas de total abatimento pelo ocorrido, levando seu lenço aos olhos, fazendo verdadeiro esforço para que eles ganhassem uma coloração avermelhada, dando a impressão de ter derramado sentidas lágrimas. Estava acompanhada pela sua nova amiga Carmen, que, no fundo, demonstrava seus interesses mesquinhos diante das oportunidades que se apresentavam no quesito financeiro. Pensava que, provavelmente, aquilo se transformaria num quinhão muito maior do que o que estava reservado através do divórcio. Na sua mediocridade e pequenez, pensava nos valores advindos dos prováveis seguros de vida, os quais seriam pagos à viúva além dos bens que ela dividiria com os filhos do casal enquanto vizinhos amigos funcionários e sócios passavam praticamente em romaria para prestar suas condolências valdemar continuava-se debatendo preso ao corpo físico já experimentando além do trauma da agressão em si pelo ato extremado os aspectos relacionados ao estado cadavérico. Seus gritos se tornavam cada vez mais lancinantes, promovendo em mim, que era até aquele instante a única pessoa com possibilidade de ouvi-lo, por estar na mesma dimensão, um verdadeiro transtorno. Algumas vezes procurei sair do local mas uma força estranha me prendia ao quadro que se desenrolava, tal como o criminoso que, por absoluto poder magnético, acaba por retornar ao local do crime, mesmo que desdobrado em espírito pelo sono ou depois de desencarnado. Sequer pude notar que a minha simples aproximação da Laura fazia com que o seu desconforto relativo às dores na garganta retornasse de forma agressiva. Contudo, as emoções não iriam se encerrar por aí. Antes, tomariam ares muito superiores àqueles experimentados até então. Meu olhar foi atraído por uma força descomunal em direção à porta. Foi quando vi dois rapazes entrarem no local, acompanhados por jovens que pareciam ser suas esposas. Uma delas carregava no colo uma linda menina de cabelos loiros e cacheados, assemelhando-se a um verdadeiro anjo. Meu coração literalmente disparou pela emoção. Seguramente, as energias emanadas por aqueles dois homens formados não poderiam enganar o sentimento materno. Eram eles, Oliver e Igor, meus filhos. Uma emoção descontrolada invadiu-me por completo. Procurei lançar-me diretamente sobre aquelas criaturas amadas. Um deles, Igor, o mais jovem, pôde sentir-me de maneira estranha, porque percebi que algo desagradável se passava no seu íntimo. Porém, na minha opinião, a sensação deveria estar relacionada ao fato de ele estar vendo o corpo do pai pela última vez, depois de tanto tempo. Cobria-lhes de beijos, porém, sem o registro direto, principalmente vindo do Oliver e das duas jovens que os acompanhavam. Quando me aproximei da linda garotinha, notei que ela percebeu a minha presença. Num súbito, para minha total surpresa, começou a chorar, o que foi logo considerado pelos presentes, como uma reação à tristeza que reinava no ambiente. Encontrava-me, pois, entre o desespero e a ansiedade de poder-lhes falar. Todavia, isso se dava com uma margem de sucesso extremamente reduzida, porque ambos se postaram próximos a Laura, ignorando-me quase por completo. As jovens, por sua vez, depois dos cumprimentos, procuraram sair do ambiente no intuito de consolar a criança que não se acalmava. Certo tempo depois, Igor passou a apresentar uma atmosfera radiante extremamente serenada. Então, plasmou no ambiente a minha imagem, recorrendo à prece em favor do seu pai, incluindo-me em suas rogativas. Por mais estranho que pudesse parecer, Senti-me envolvida em profundo bem-estar, dando-me a impressão de ouvir a voz de Isidoro questionando-me, Mara Cristina, minha querida irmã, você não acha que está passando da hora de encerrar os compromissos que se aprofundam a cada momento e buscar Jesus? Procurei desencilar-me rápido daquela pergunta aviso voltando meu foco total para o momento de satisfação que experimentava com a presença dos meus filhos. Tanto é que, por instantes, todo o emaranhado em que eu me envolvera desapareceu como que não passe de mágica. Contudo, a minha alegria foi de curta duração, porque, em poucas horas, estavam cerrando o caixão e providenciando o transporte do corpo para o local de sepultamento. Acompanhei toda a movimentação até o túmulo, presenciando o desespero do Valdemar, que mantinha o mesmo padrão mental. Nada registrava do que estava se passando, a não ser o suplício ocasionado pelo suicídio, que reincidia a cada instante dando-me a impressão de que ele continuava a experimentar a entrada do projétil em sua cabeça. Foram, enfim, ultimadas as exéquias. Todas as pessoas se retiraram, porém, fui novamente surpreendida pela ação magnética reinante no local do sepultamento. Quis acompanhar os meus filhos, mas não conseguia deixar aquele ambiente por mais que tentasse. Empreguei todas as minhas forças, sem alcançar, porém, qualquer resultado. Até que me extenuei por completo e decidi aguardar o retorno dos meus colegas. Com absoluta certeza, eles terminariam por me retirar daquele local, que aos poucos escurecia, apresentando-me trevas estranhas,